Olá, tudo bem com você? Eu sou a Thaís Fernandes e hoje eu vim compartilhar sobre o produto Expert Treatment da Soul Hair Professional. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ficar por dentro das nossas outras redes sociais para que você fique atento a todas as dicas que a gente prepara para você com muito carinho, tá OK? Você já pensou em ter no seu salão de beleza um único produto que te proporcione diferentes resultados? Pois é, foi pensando nisso que a Soul Hair Professional lançou o Expert Treatment. Com ele você consegue fazer reconstrução ácida, definição de cachos, umectação e redução de frizz com alinhamento. Então você consegue com um único produto atender diversas clientes com diversos problemas que apresentam no dia a dia. Que são cabelos ressecados, com muito frizz, cabelos que precisam de alinhamento e cachos que precisam de definição. Para ficar por dentro de mais informações sobre este e outros produtos da nossa linha, acesse nossas redes sociais e deixe aqui também nos comentários dúvidas e sugestões do que eu posso te ajudar nos próximos vídeos. E se você quer que seu vídeo apareça nas nossas redes sociais, é só postar o seu vídeo com a hashtag so Hair Academy. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.